come, que você bebe, o que você fuma, que você compra, que você veste, o que você usa, com quem você anda, com quem você vive, com quem você fica, com quem você se envolve. O que você fala no celular O quem você fica, com quem você se envolve